Esse curso oferece uma metodologia prática para o aprendizado rápido e fácil sobre as seguintes magias para a prosperidade. Oferendas, mandala vegetal da prosperidade, feitiço do cheque da abundância, caldeirão da fortuna, mandala de pedras e uma magia específica para cortar crenças limitantes, estagnação financeira e profissional e bloqueios energéticos para promover a abertura de caminhos. De bônus vocês recebem também uma apostila com decretos, orações e ordens mágicas para atrair a prosperidade e ativar suas magias. Além disso, você vai receber o certificado profissionalizante, o suporte pelo WhatsApp para tirar dúvidas, o curso 100% online com acesso vitalício, no qual você vai poder acessar as videoaulas no horário que você desejar e assistir quantas vezes você quiser, recebendo também a apostila em PDF para baixar e imprimir. E você vai aprender a praticar essas magias não só para si mesmo, como também para realizar atendimentos para outras pessoas para abrir os seus caminhos. Inscreva-se já, seja muito bem-vindo!